Eu, pela milésima vez, estou aqui mudando meu cabelo. E trouxe pra vocês acompanharem como foi essa mudança. Confere o vídeo! E aí, meus que mais lindos do mundo! Tudo bem com vocês? Eu sou a Otávio Seix, e vocês estão aqui no Leite com Biscoito, que é a casa de vocês. E você já sabe dessa foto. Hoje eu trouxe pra vocês a minha mudança pra vocês verem certinho como foi o passo a passo, porque eu sabia que vocês iam perguntar pra mim como que eu fiz, se eu fiz em casa, se eu não fiz, como que eu cobri o branco, como que eu não cobri. Todas essas bagaçófascas todo O que acontece é o seguinte: eu queria muito mudar e o meu cabelo ele ficou muito, muito, muito ressecado por conta da descoloração pro branco acinzentado. Sendo assim, eu precisava cobrir a impressão de ressecado e deixar o meu cabelo, lógico, com um visual muito legal e mais novo. Então, eu decidi pintar. De preto e fazer uma mecha colorida. Na verdade, no meio do caminho eu decidi mudar, eu ia fazer ele é, com mais mechas coloridas, então eu acabei descolorindo ele um pouco mais do que eu deveria no vídeo. Porém, no meio do caminho eu decidi mudar de ideia e fazer só essa mechinha pequena mesmo. Então, confere aí! Você vai precisar de uma mistura de 1 por 2 de pó descolorante e água oxigenada. A galera sempre me pergunta qual marca eu uso, eu uso a Amand. Você vai precisar também de uma amiga pra te ajudar e não dar ruim na hora de passar a tinta pelo seu cabelo todo. Passo descolorante na minha raiz, que estava escura, pra igualar com o cinza que já tava no meu cabelo e deixo até atingir um loiro 8, 9. Eu passo já na testa, na orelha, na nuca No contorno da cabeça, na cara toda Pra não ficar borrado, né? Porque sabe como é A minha amiga aplica tinta no meu cabelo E esperamos o tempo que é pedido no manualzinho Depois a gente lava E a gente só deixou um pedacinho, uma mecha Aonde a gente vai colorir de azul Agora, para colorir de azul, eu uso a minha mistura habitual de violeta genciana. E se você não sabe como deixar o seu cabelo azul com violeta genciana, eu vou deixar o card aqui em cima. É só conferir, é só lavar e tá tudo pronto. <tos> gostado. A tinta preta que eu usei eu não lembro o número dela e eu não lembro a caixa, mas foda-se, eles não estão me pagando mesmo pra isso. Então vocês podem escolher o preto que vocês acharem melhor na farmácia. Não foi nenhuma marca que me patrocinou, foi dessas caixas que você compra em farmácia mesmo, em supermercado. Eu realmente espero que vocês tenham gostado. Se vocês aí fizerem alguma mecha assim no cabelo, não esquece de me mandar aqui embaixo, é, foto, quer dizer não, não manda foto aqui não, porque não dá. Manda foto lá no Facebook pra mim. É isso aí não se esqueça de me seguir nas redes sociais até a próxima e falou!